Oi, pessoal. Tudo tranquilo? Mais uma vez aqui é o Ricardo Adão. Primeiro quero agradecer a todos os que se inscreveram no meu canal, estou muito feliz. E também estou feliz porque vários homens que precisavam ter uma vida sexual melhor e melhorar para não gozar rápido demais tiveram sua vida sexual transformada. Se você está passando pelo problema de gozar rápido demais e não sabe o que fazer então chegou no lugar certo e na hora certa está no canal que vai te dar bastante informações sobre esse assunto no brasil não tem outro também está no vídeo onde hoje vai aprender a combater e conhecer um tratamento da ejaculação precoce com um remédio caseiro 100% natural mas antes de te passar a dica de hoje peço que dê um like nesse vídeo se inscreva no canal e ative o sininho a fim de ajudar maior número de homens a descobrir como ter controle da ejaculação precoce Bom, por muitos anos eu sofri com ejaculação precoce e consequentemente com relacionamentos arruinados. Por causa desse sufoco passei muita vergonha com várias mulheres. Certa vez até que mandei bem no oral, estava bem animado, as preliminares estavam ótimas, sempre aumentando o meu tesão, mas na hora do vamos ver gozei em dois minutos. E esse foi mais um relacionamento que afundou. Sei como é difícil de conviver com isso. Então fique tranquilo porque, quero te ajudar e vou te mostrar o jeito de ter prazer por tempo suficiente e em resultado dar muita felicidade à sua parceira. E tenho competência de tratar desse assunto, pois, sei o que é isso, já passei por isso e agora estou curado desse aperto. Sou prova viva que ejaculação precoce tem tratamento. Chega de arrumar desculpas. Venha aprender a controlar a ejaculação precoce, seja por essa dica simples, que vou passar aqui, ou melhor ainda, a maneira de acabar com a ejaculação precoce de uma vez por todas, com um tratamento eficaz, rápido e definitivo. Quer mais informações sobre esse tratamento definitivo? Basta acessar o link que está aqui na descrição, ou logo nos primeiros comentários. A dica de hoje é famosa maracujina. A maracugina é indicada para tratar nervosismo, estresse, distúrbios do sono, ansiedade com palpitações cardíacas e distúrbios gastrointestinais associados ao nervosismo. Devido à presença de ativos naturais com propriedades sedativas e calmantes que atuam no sistema nervoso central, necessários para o controle do gozar rápido demais. Mas, agora, preste bastante atenção, quero te ressaltar que essa dica tem apenas objetivo de retardar a ejaculação. É como eu sempre falo, o consumo dessas receitas que eu passo aqui no canal são de ajudar vocês, mas não vai curar a raiz do incômodo, te dão apenas um ou dois minutos a mais, sem gozar, além de serem demorados. Já disse quero te ajudar e se quer acabar com a ejaculação precoce com um tratamento de forma definitiva, acesse o link que está na descrição ou logo nos primeiros comentários, que vai te mostrar, um vídeo, de que modo mais de 18 mil homens conseguiram o tratamento da ejaculação precoce. Já na segunda semana obtém resultados espantosos. Com esse tipo de treinamento vai ter o controle absoluto da ejaculação, vai se tornar um verdadeiro mestre na cama. Sendo a falta de controle da ejaculação uma dificuldade de você dar prazer à sua parceira, é fundamental que participe desse treinamento com técnicas 100% naturais. Aqui embaixo no link tem acesso a esse vídeo, que estou te falando e que mostra como chegar numa sequência de ações que serão a solução definitiva do seu problema. Isso não tem preço, ver e ter a felicidade de uma boa transa. Mas claro a decisão é sua. Aqui é o Ricardo Adão. Desejo a todos boa sorte e fiquem com Deus. Tchau.